Você lê a Bíblia todos os dias, mas minutos depois não lembra nada? Faz escola bíblica? Me luta para lembrar de textos básicos? Precisa aconselhar alguém, mas não encontra as palavras certas? Se a sensação de perda de memória está desafiando os seus estudos, então você precisa conhecer o Biblicamente. Biblicamente é o primeiro curso focado no estudo e memorização da Bíblia. Com um método 100% prático, você vai aprender a memorizar em poucas semanas mais capítulos e versículos bíblicos do que em toda a sua vida. Você sabe que é através da Bíblia que Deus mostra o caminho que Ele quer para nossas vidas. Por isso é fundamental que todo cristão tenha a Bíblia inteira na memória. Quando você compreende a Bíblia e guarda permanentemente seus ensinamentos, a sua vida sofre uma incrível transformação. Muda a sua forma de pensar, de agir, de andar e até mesmo de respirar. Você olha para as pessoas com os olhos de cristo ao levar consigo as palavras de deus você transforma os locais por onde você passa porque a sua presença o seu conhecimento, a sua fé pode ajudar a curar doenças a salvar viciados a restaurar casamentos a derrotar a depressão, a mudar o comportamento negativo a conseguir a colaboração das pessoas e até a encontrar novas oportunidades, sim existe uma chuva de bênçãos à espera daquele que estuda entende, memoriza e vive plenamente a palavra de Deus porque assim está escrito meu filho escute o que lhe Digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Deus nos orienta a manter a palavra viva em nossos corações e para gravar a palavra no coração você precisa de uma memória forte capaz de reter informação e blindada contra esquecimentos. O Biblicamente não é um convite ao cristão vaidoso que deseja impressionar as pessoas por saber toda a Bíblia de cor. O Biblicamente é um chamado ao estudo responsável, ao entendimento e à memorização da Bíblia para o crescimento pessoal e para a comunhão com o Senhor. Eu tive o privilégio de percorrer o Brasil inteiro ensinando técnicas de memorização que transformaram a vida de milhares de pessoas. Do estudante, que precisava passar num concurso, ao empresário com a cabeça cheia de informações. Do idoso, que queria manter o cérebro mais jovem, ao preletor, que precisava guardar na memória os textos da sua apresentação da sua palestra a missão de ensinar memorização para o maior número de pessoas que me inspirou a escrever oito livros que me ajudou a conquistar o título de melhor memória do brasil e que já impactou a vida de mais de 3 milhões de pessoas agora é a sua vez as mesmas técnicas que eu utilizo para memorizar os livros da bíblia palavra por palavra eu vou ensinar você através de um curso prático que você faz pela internet com toda a sua família e sem sair da sua casa. O Biblicamente foi desenvolvido por especialistas em ciências cognitivas, utiliza a mesma área de membros dos alunos de Harvard, e isso significa o quê? Que você vai receber um conhecimento de ponta, com um certificado válido e a garantia de que você vai aprender memorização, independente da sua formação acadêmica e independente da sua idade. A memorização da Bíblia é um processo extremamente simples, responsável e seguro, desde que seja ensinado por um profissional. Se você crê que o Espírito Santo pode ajudá-lo, mostrando quais são os textos bíblicos mais adequados para cada situação, então permita que eu seja um instrumento que ensinará você a memorizar a Bíblia inteira, passo a passo. As recompensas de ter a Palavra de Deus na sua memória são infinitas. Chegou a hora de transformar a maneira como você lê a Bíblia. Chegou a hora de conhecer o biblicamente Meu nome é Tina Bernava, eu vim gravar este vídeo para dizer que fiz o curso biblicamente e ele me ajudou muito no estudo e compreensão da Bíblia. Antes eu tinha dificuldades de ler e me lembrar dos textos. Não tinha tanta disciplina assim nos estudos. Graças a Deus, minha avó? <risos> Volta até... <risos> Peraí que eu... Depois de fazer o curso, eu sinto minha memória com muito mais capacidade de retenção. Isso tem me ajudado muito em minha vida. Eu recomendo a todos que façam o curso, porque o trabalho do professor Renato Alves é bem sério, responsável e cumpre com o que promete. Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tive após ter conhecido o curso Biblicamente. É um curso fantástico, pois nada se compara nas nossas vidas em poder memorizar a Bíblia, pois a Bíblia é a Palavra de Deus e ela tem um poder vivo e eficaz, algo impactante nas nossas vidas e no Biblicamente tenho aprendido a memorizá-la corretamente. Não apenas no um decoreba, algo que eu vou levar para o resto da minha vida. No módulo Gênesis, na aula de número 4, que se tem portido a estrutura funcional de lembranças e esquecimentos, eu tenho aprendido que em todos nós temos uma ampla memória. E por, antes não ter conhecimento, nós julgamos errado a nossa memória. Dizemos assim, ah, eu não consigo memorizar nada. Ah, eu não consigo guardar nada na minha cabeça e assim, são inúmeras as desculpas que temos. E no Biblicamente, eu tenho aprendido que em todos nós há uma ampla potencial memória. Lá nós aprendemos a como trabalhar com a nossa memória. Algo que também muito me chamou minha atenção, também na aula de número 4, é a diferença entre esquecimento e falta de organização. E lá o professor Renato Alves nos diz uma frase assim, pessoas organizadas não esquecem. É um curso maravilhoso. E isso eu trago para vocês apenas uma pincelada para que vocês tenham noção de como é o curso. Aproveite. Se Deus lhe der condições, faça o Biblicamente, pois será um dos melhores investimentos que você poderá fazer. Eu sou a Luana Soares, aluna do Biblicamente. Obrigada. Oi, gente boa! Meu nome é Francis e terminei o curso de memorização da Bíblia do professor Renato Alves. Com muita satisfação. E acima de tudo, com a palavra do Senhor no coração. Antes de ter feito este maravilhoso curso, tinha alguma dificuldade em encontrar certas passagens da Bíblia quando os pastores pediam ah, abrirmos a Bíblia em certo livro, capítulo e versículo a acompanharmos a leitura. Isto deixou de ser um obstáculo quando aprendi-no biblicamente comemorizar. a a estrutura do Antigo e Novo Testamento na ponta dos dedos. Neste momento dou por mim a lembrar-me de certas passagens da Bíblia com precisão e detalhe ao longo do dia. E desta maneira podendo aplicar a Sagrada Sabedoria. Graças a Deus descobri o curso Biblicamente e o professor Renato Alves. Pois como revela o Evangelho de São João, capítulo 3, Versículo 2, sei que ele ensina da parte do Senhor, pois ninguém consegue transmitir conhecimento com a sua simplicidade milagrosa se Deus não estiver com ele.